falar hey. Sobre... Sabe o que? Sobre videogames O videogame foi um negócio muito top quando lançou, né? Tipo, Pokémon GO, Super Mario Bros Então, né, gente? É, videogame é uma coisa muito importante para mim tipo Roblox né gente tipo Minecraft e um monte de jogos por aí tipo Flash Royale, Brawl Stars, um monte disso aí foram bem legais nos nossos tempos de vida a gente pensa assim, por que as pessoas gostam tanto dos games? Os games são tipo um negócio que quando você joga você fica viciado naquele negócio, tipo assim: deixa eu matar uma cena. Ei, o que você tá fazendo aí? Você tá só jogando? Tô concentradíssimo aqui no game. E esse jogo, se for online, eu não, não tô nem aí. Eu vou pausar. Eu vou abrir assim Tá jogando tipo Free Fire, né, de boa Às vezes tem o Hacker o Hacker, pra quem não sabe É aquele Hacker, é aquela pessoa lá Que usa comandos de, Comandos que Não é permitido no jogo Aí depois você fica Encurralado Atira, atira, atira Eu coloco Ai, ai, ai, que vida boa! Não, cara, como que ele, matou? ele me matou? Dei um tiro na cabeça do cara! E, cara, como, como que ele ganhou, velho? Ué, eu vou denunciar aqui do jogo, vou denunciar aqui. Vou oh, oh. denunciar um cara, um, um jogador que tá usando hack. E ele se chama Pedrinho underline hack. Ok, vocês vão denunciar ele? Tá bom. Ele perdeu. Sempre assim. Porque, tipo, quando você joga e alguém tá usando hack, dá muita raiva. Porque, tipo, você fica, às vezes, assim. Você pode ser uma pessoa jogando The Sims. Pode ser o Homem-Aranha jogando Homem-Aranha. Pode ser um pedreiro jogando Super Mario Bros. Pode matar pessoas na vida real se você jogar Free Fire. Pode ser um Vida Louca jogando GTA. Histórias de games, sabe? É, é tudo massa. Mas o problema é que quando você tá jogando, dá bug. Bug significa aqueles Negócios lá sabe que você usa, só que aí é buga muito, é lag, né, gente? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, deixa, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, falou e fui.